para de caça, meu mano, eu te jogo para <risos> luz Quem comanda na serra é o J Johnny, é o Júlia oh, oh. Tá ligado meu mano, como é que agora você já foi? Oi, oi, oi, oi, oi, oi <risos> Oi, oi, eu tô no instrumental Vai tomar um tchulala Oi, oi, tchau, tchau <risos>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 Como que eu vim do esgoto se a bactéria tá aqui na minha frente? Mas eu me chamo de SBB, porque eu mando um papo reto Eu não faço enxaguante pro cal, porque eu sou terrível contra esse inseto uh! é, Tem tipo um quatro verso tipo um 4x4, não importa se eu penso num quarto, se eu dropo um quarto ah, Hoje não tá doce pro MC, mano, não mando papo Você vai tomar su papo, sabe que eu faço a gima, que é rara O beat é na palminha, contra o Neji, toma pomada na cara Tá uh!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 com a morte porque tá com cara feia, você tá com câncer igual Dead Pooh ah, Você tem sete vidas, então eu te mando pra rola é gatinho, não esperava me trombar Enquanto você tem sete vidas eu tenho 14 balas que eu já rimo Nessa daqui você se ferra Falo que o Brenos é cancerígeno, então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra Tudo bem, vou fazer valer a pena Sabe que agora você comete falha Tenho sete dias, então vou mandar sete rimas E em cima do prato ganhando sete batalha Uou!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 Vou fazendo essa punch, sabe que Brenos aqui já surpreendeu Visão do passado visão do futuro? Se leva atrás, visão da frente Até porque eu mato no momento Se prepare exterminador do presente oh! Oh! 3 -0. 3 -0. A tribo que incendei, <risos> é <batalha. risos> isso é batalha! Down there. Isso é batalha! Down é Só os índios mais pesados da tribo que <risos> incendei Isso é batalha! Vou fazer você se arrepender da palavra que você falou: vitimismo. Quando eu falo de Nordeste, falam que eu sou vítima. Mas tu não é magrão da Zona Sul. Eu só tô falando de onde eu venho. Se não tem problema, vai tomar no cu. É Acontece, Vito que fala de onde venho Uma cidade na né, capital Mas eles pensam que eu sou do engenho Porque a rima que o Vitor é louco Você pega a visão que agora eu trouxe Eles pensam que lá tem garapa Então toma essa derrota doce oh! A pista tá salgada Faz favor mano, se garante com as suas rimas E não distorce as minhas palavras Porque aqui eu não falei vitimismo Sobre o nordestino, eu falei de você Então não moral meu parceiro Vai tomar no cu você de tudo que você tá falando, que eu tava aqui sendo favoritado Ou o favoritismo que tava ganhando Meu parceiro, sem maldade, você tá com muita da confusão Aê tio, ser famoso e ser bom não tem nada a ver, isso é bajulação Isso aqui não é bajulação, você falou que eu tô em confusão Pra ganhar sozinho não dá magrão, chama alguém, vem confusão Agora você sabe que nessa batalha você é um sequela É claro que a pista tá salgada, tu beijou aluno e sentiu o gosto dela <risos> Você é bebê, nunca beijou nem o chão. Então, por isso mesmo, agora eu vou mostrando pra você como que é vacilão. Porque tudo ataque que você mandar, meu parceiro, eu vou ter uma resposta. Você vai morrer e não vai perder o bebê. Eu vou bater, você vai cair de costas. <risos> Basta. Olha aqui a visão do magrão Agora a Vitu tá chegando aqui nesse momento percebe a percepção Na verdade você é o Cris que é o virgão Eu sou o tru de flagrando beijando logo o chão De novo beijando o chão faz outra rima mano Cê não manja O vacilão faz flexão de boca Esse cuzão no cabeção a laranja <risos> Seu é problema não é comigo, pau no cu, vai lá reclamar é com a taxa. Mano, agora é sem caô, a única coisa que eu retorno é com a taxa da passagem do metrô. é madrão, pode crer, confesso que sou seu fã. Beijou laranja, então se prepara, tu vai beijar uma maçã. A ideia do cara vai me dar um iPhone, tá metendo no um outro?